da Morena se torna real e o homem é seduzido pela entidade. Criatura morde a cabeça de um jovem em casa assombrada, a velha sem alma ataca novamente e dessa vez a história quase termina mal. Espíritos se manifestam através de espelhos, espíritos se manifestam livremente em ruas do Japão e muito mais, mas antes já vai deixando seu like. E se não for inscrito e curte assuntos do paranormal, inscreva-se neste canal e ative o sino das Notificações: Um grupo de caça-fantasmas executa uma investigação em uma casa assombrada. Há relatos de gemidos assustadores ecoando pela casa e registros de objetos se movendo sozinhos. <fixar> Após uma breve varredura pelos cômodos, eles decidiram descansar, mas câmeras ficaram posicionadas em cada canto da residência. Um deles despertou. algo ruim, quase aconteceu agora há pouco Coisa derrubou uma das câmeras. Por volta das 2h30, eles se levantaram para conferir as gravações. Mas não foi necessário, pois o que eles queriam encontrar, eles viram a olho nu. O que é isso? O que é isso? O que Oh isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O o que é aquela estranha criatura? Kayen? Aí, din? Aí, Não tá tutup, Oi, oi. Vai, em um momento que o deixaram sozinho, a criatura veio e deu várias mordidas em sua cabeça. Parece que a mordida mexeu com sua mente, pois ele está falando coisas bizarras. Tendo em vista o perigo, eles deixaram o local. Todos nós sabemos que o mundo é tomado por uma civilização espiritual que ocupa não apenas edificações assombradas, mas também lugares remotos e ruas em todas as cidades. Nada contra, é o direito deles, mas quando eles começam a se exibir diante das câmeras, a situação começa a ficar desagradável. Até que não é tão ruim. Uhum. Mas e quando eles aparecem grudado em nossas costas? Sim, um fantasma apareceu logo atrás dele experiência que eu não gostaria de viver novamente. Aos interessados, basta ir ao banheiro de madrugada, acender velas, ligar a câmera e aguardar que eles virão. De invocar espíritos diante de espelhos. Temos dois espelhos virados um para o outro com uma vela acesa. Isso já é o suficiente para abrir o portal do mundo espiritual. Pois um grito assustador, um objeto foi derrubado na cozinha. Aquela porta também não deveria ter se movido sozinha. Preciso, preciso preciso Ao consultar a caixa de espíritos, a entidade disse apenas o seguinte Eu estou presente. Em seguida, o um investigador fez inúmeras perguntas, mas não obteve respostas. Ты можешь с нами пообщаться? А что происходит в этом мире? Se ocorresse um novo atentado, eles deixaram a casa. Um jovem caça-fantasma foi junto de sua equipe à casa da velha sem alma, cuja pele é pálida como a de um cadáver. Aí, alguém me segue? você, Grilo, você fica aqui. aqui é... Você é novo nessa lenda? Cuida dessa porta. Que comprou a residência almeja revendê-la, mas precisa de ajuda para expulsar a velha que parece ter poderes de sumir e aparecer em lugares diferentes, como num passe de mágica. Que? Sai! Hã? Aqui ela não sai! Mano, vai logo! Hã? Acabou? Vai logo, mano, vai logo. Mal pisaram na casa, a velha se manifestou bem diante de seus olhos. É bom manter distância. Vai. Boa. Ela não vai sair daqui. Eles tentam exorcizá-la com sal grosso, mas não tá fazendo efeito. Ela é forte demais. Para lá, velha. Pelo amor de Deus, a gente só quer ajudar você. Bom. Até que está dando certo, pois ela não consegue atravessar a barreira de sal. Cara, o que Vilo, que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, velha, por favor! A gente só Vamos quer te ajudar, caramba. não chega perto desse negócio Porque se ela acertar... Tem que ter muito cuidado, pois há rumores de que quem é atingido por aquela vara sete vezes é convertido em pó Eu vou falando, cara, cada vez ela tá sendo mais evoluída, evoluída... O uhum. que, que foi? Eu não fiz nada, você não escutou um barulho vindo. Vamos, Grilo, vai, vai, você vai ter que correr. fazer. Correr pra onde, meu amigo? A gente não pode correr pra nenhum lugar. Gente... Calma, mano, calma aí, mano. Você sabe que eu tenho... Eu vou, eu vou fazer o seguinte, mano, já que eu tô mundo bem, tá ligado? Eu vou sacrificar minha vida lá por vocês lá e ela... Não, ela não me solta, oh, mano, me solta. É sério, cara, não, deixa eu fazer o que eu quero. Meu Deus, eu não acredito que ele irá fazer isso, mas é por um bem maior. Perceba sua alma de braços abertos lá na glória. É, eu vou me sacrificar. Rapaz, vezes é eu vou me sacrificar. Eu sei que é um dia. Eu vou te encontrar. Ai, ai, ai, ai. Aperta aí, eu vou me sacrificar. Vou... Mas parece que eu ele mudou de ideia ao eu bater de frente não. com a velha sem alma. No vídeo que se segue, uma equipe de caça-fantasmas foram investigar a lenda da morena em um galpão abandonado. Ah, mas é bom olhar, porque nunca se sabe, né? Opa! Eu desafio você a você me seduzir! Eu desafio! A Morena seria uma entidade feminina que seduz homens e, durante a relação, rouba sua alma. O líder da equipe começou a invocá-la na certeza de que não irá ceder à sedução. Morena, me seduz aqui, ó. Parece pra mim na minha frente agora. Vamos? Vamos ver se você consegue. Ele deu ordem para os seus amigos aguardarem do lado de fora. Foi então que eles notaram um silêncio estranho dentro do galpão. Sai daí, sai daí! Vem pra trás, vem pra trás, ah, Casquinha! Vem ah, pra trás, ah, vem pra ah, trás! Ah, ah, vem pra ah, trás. Ah, ah, Porra! Então, mano! Ele! Casquinha! Ah, tá. Nossa! Ah, o que que aconteceu, Olha, ah, velho? Véio. Mas estava tudo bem, pois a morena estava cuidando dele. Se eles demorassem mais alguns segundos, a sua alma já teria sido levado embora. Nossa! O que, que aconteceu, velho? Nossa! O que aconteceu, velho? Pelo amor de Deus, velha, por favor! A lanterna ali, grilo!